Atrezado Fábio, o conteúdo dessa caixa é a sua parte na herança do seu tio-avô Astolfo Gutenberg. Será que tem alguma coisa maneira aqui? Olha. Um monte de livro velho. herança de grego. Opa, o que, que é isso aqui? Mapa do tesouro. Sempre que aparece alguma coisa maluca, o negócio é ligar pro Tio Lindomar. Que horas são em São Petersburgo? Será que o tio ainda tá dormindo lá na Rússia? Alô? Fabinho, quanto tempo, moleque? Quais são as novidades? Eu não acredito, ah. Pois é, a situação é essa. Eu tô te ligando porque achei que você poderia me ajudar. O mapa tem uma estrada, algumas árvores e uma placa onde está escrito 23, 26, 22 e a letra S. O que será que esses números significam? E a letra S? Esses números estão parecendo alguma coordenada geográfica e o S pode estar indicando sul. Você está falando daquelas linhas imaginárias que servem para localizar um ponto na superfície da Terra? Isso mesmo. Essas linhas são os meridianos e os paralelos. Presta atenção. Os meridianos são semicircunferências imaginárias que vão de um polo ao outro e definem a longitude de um ponto. Eles são medidos em graus, minutos, segundos, e podem variar de 0 a 180 graus para leste ou para oeste do meridiano de Greenwich. Os paralelos são circunferências imaginárias que dão a volta à Terra e são perpendiculares aos meridianos. São eles que definem a latitude. Os paralelos também são medidos em graus e podem variar de 0 a 90 graus para o sul ou para o norte da linha do Equador. Deixa eu olhar aqui no Atlas para ver se eu descubro alguma coisa. 23 graus, 26 minutos e 22 segundos ao sul do Equador. Aqui está. Essa é a coordenada de um paralelo que se chama Trópico de Capricórnio. Mas você sabia que o Trópico de Capricórnio passa muito perto da cidade de São Paulo? Puxa! E o vô Astolfo morava naquele sítio perto do pico do Jaraguá. Agora quem mora no sítio é a tia Anastácia. Quem sabe a casa do sítio não é a nossa pista? Tio, você não vai acreditar. As nossas suposições estavam certas. Olha o que eu achei numa cômoda antiga lá na casa do sítio. Uma caixinha. Dentro tem uma espécie de charada. Presta muita atenção. Coordenadas geográficas e cartesianas podem ser combinadas. digo lhe X, Y e Z? Me responda. Onde está você? E aqui embaixo tem X é igual a R raiz de 3 sobre 4. Y é igual a R sobre 4. Z é igual a R raiz de 3 sobre 2. E R é o raio da Terra. Puxa, coordenadas geográficas e cartesianas? Pois é. O Astolfo sabia do que estava falando. Os sistemas de coordenadas geográficas e cartesianas têm tudo a ver um com o outro. E pode ser combinados para a gente encontrar um ponto qualquer na superfície da Terra, que como todo mundo sabe, é aproximadamente uma grande esfera. Olha só, o sistema de coordenadas cartesianas trabalha com os eixos X, Y e Z e permite localizar um ponto qualquer no espaço a partir do ponto zero, que fica na interseção entre esses eixos. Quando a gente aplica esse sistema ao planeta Terra, vamos perceber duas particularidades. Uma é que o ponto zero, onde os eixos X, Y e Z se cruzam, fica exatamente no centro do planeta. A outra particularidade é que todos os pontos que a gente pode localizar ficam em uma região específica do espaço, que é a superfície da Terra. Eu estou percebendo umas coisas. A distância de qualquer ponto na superfície do planeta até o ponto zero vai ser sempre igual a R, que é o raio da Terra. O eixo Z corresponde ao eixo de rotação da Terra, que vai do polo sul ao polo norte. E o eixo X passa pelo meridiano zero de Greenwich. Muito bem percebido. Como a Terra é esférica, consideramos que o eixo Z está orientado com os polos e o eixo X com o meridiano de Greenwich. Então, para determinar a posição de qualquer ponto na superfície da Terra, usando as coordenadas cartesianas, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente estabelece dois triângulos retângulos que marcam a posição do ponto. O triângulo azul, na vertical, vai fornecer a latitude. E o triângulo vermelho, na horizontal, vai fornecer a longitude do ponto. O que você precisa fazer agora é determinar o valor de cada um dos lados desses dois triângulos. Bom, então deixa eu raciocinar um pouquinho. Eu vou começar pelo triângulo vermelho que marca a longitude. Os catetos têm os valores correspondentes ao ponto P nos eixos X e Y. E a hipotenusa pode ser obtida com o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então a hipotenusa vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso mesmo, Fábio. Agora a gente vai descobrir os valores dos lados do triângulo azul que define a latitude. Se você prestar atenção, vai ver que um dos catetos dele é justamente a hipotenusa do triângulo vermelho. E o seu valor, como a gente já viu, é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. O outro cateto corresponde ao valor encontrado no eixo Z. Aplicando novamente o Teorema de Pitágoras, a gente descobre que a hipotenusa do triângulo azul vale raiz quadrada de X ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado. Mas como essa hipotenusa corresponde à distância entre o ponto P e o ponto zero no centro da Terra, ela na verdade representa o raio da Terra. Então a gente também pode dizer que ela vale R, certo? Perfeito, Fábio. Então, agora que a gente sabe quanto vale cada segmento dos triângulos retângulos, vamos dar o próximo passo para a solução do problema. Chegou a hora de combinar o sistema de coordenadas cartesianas e o sistema de coordenadas geográficas. As coordenadas cartesianas trabalham com os valores dos eixos x, y e z, certo? Mas as coordenadas geográficas trabalham com os ângulos Φ para representar a longitude, e θ para representar a latitude em graus, com a convenção de que Φ é positivo para o leste e negativo para o oeste de Greenwich, e θ é positivo para o hemisfério norte e negativo para o hemisfério sul. Então o que a gente precisa fazer agora é determinar os valores de x, y e z em função dos senos e cossenos de Φ e de θ. Claro, estou entendendo. Vou começar já pelo triângulo azul da latitude. O seno de teta é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, ou seja, z sobre r. Portanto, z é igual a r vezes seno de teta. E o cosseno de teta é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre r. Então a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado vale r vezes cosseno de teta. Agora vamos para o triângulo da longitude. O seno de Φ vale y sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente acabou de ver que raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r vezes cosseno de θ. Então y vai ser igual a r vezes o cosseno de θ vezes o seno de Φ. Agora o cosseno de Φ. Ele vale x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E novamente a gente substitui isso por r vezes cosseno de θ. E isolando o x, a gente descobre que X é igual a R vezes o cosseno de θ vezes o cosseno de Φ. Você está com um raciocínio bem afiado, hein? Muito bem! Agora, para encontrar quanto vale cada ângulo, a gente tem que comparar essas expressões com os valores que você tem aí no papel com a charada. Descobrindo os valores de Φ e θ, a gente descobre onde o tesouro está. Bom, então vamos voltar para a charada do Vostolfo para ver esses valores. Eu vou começar pelo z, que é igual a r vezes raiz de 3 sobre 2. E nós calculamos que z vale r vezes o seno de teta. Agora, combinando as duas igualdades, a gente descobre que o seno de teta é igual a raiz de 3 sobre 2 e o cosseno vale meio. Portanto, teta é 60 graus. E agora vamos fazer a mesma coisa com o y, certo? Certo. O papel diz que Y é igual a R sobre 4 e nós calculamos que Y é igual a R vezes cosseno de teta vezes seno de Φ. Substituindo o cosseno de teta por meio, a gente descobre que seno de Φ é igual a meio. Portanto, Φ é 30 graus. Para já ir adiantando, eu fiz a mesma coisa com o X só para conferir e encontrei o mesmo ângulo, 30 graus. Como X, Y e Z são positivos, os ângulos que a gente encontrou também são positivos. Portanto, vai ser 60 graus para o norte e 30 graus para o leste. São Petersburgo fica aproximadamente a 60 graus ao norte e a 30 graus a leste. Eu acho que a minha casa é uma outra pista para o tesouro. Quer dizer, para a sua herança, né? Espera aí que alguém tocou a campainha. Deixar o envelope aqui na minha porta. Você não vai acreditar, Fábio. Aqui tem uma passagem de avião com o seu nome para o seguinte lugar. 2 graus, 31 minutos e 59 segundos ao sul. E 140 graus, 43 minutos e 1 segundo a leste. Ah. E tem também um, um comprovante de compra de uma casa nesse lugar em seu nome. Não acredito. Deixa eu ver onde fica isso. Essas coordenadas são de uma cidade chamada Jayapura, que fica na Indonésia. Um paraíso. Uh, eu vou morar na Indonésia e vou surfar até não poder mais. Ah, só o voastofo para ser tão engenhoso assim.